o tempo vai passando, e o tempo leva tudo E não duvide nunca que eu amo você Só de amor ninguém consegue sobreviver e, e, e, e aí? Já disse que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Fique claro pra você que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce e o tempo vai passando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 Acompanhar, já sei o caminho da porta. E fique claro pra você que agora vai ser.